É, outro ponto importante, né, aqui tá, se a, se a minha loja tá fechando, se eu tô próximo ao meu horário de corte, logo no começo da configuração eu vou selecionar o horário, certo? Meu horário de funcionamento. É, como é que funciona a entrega? Ela fica para outro dia? Qual que é a regra que vai ser aplicada nesse caso? Tá. Gente, presta atenção na hora de fazer a configuração dos horários da loja, por favor. Porque é muito importante, porque isso é automatizado, então a gente vai colocar a informação, não tem... É, hoje, assim, você voltar e me dizer se você vai abrir naquele dia, não vai abrir naquele dia, não funciona. Então, por favor, toma cuidado na hora de fazer essa configuração de horários, tá? É, como é que acontece hoje? Você vai me dizer, por exemplo, a lei que a sua loja funciona das 9 às 18. Por padrão, eu vou oferecer a entrega no mesmo dia até co para compras de que vão acontecer até às 16 horas, Tá? Porque aí você tem aí duas horas para fazer a liberação de estoque, receber o um motoqueiro e ele para entregar no cliente. Compras que são feitas após esse horário na sua loja, elas vão para entrega no dia seguinte. E a gente avisa isso para o cliente, tá? Já está escrito lá, é, na hora que você vai fazer uma compra, está dizendo que compras que são feitas após as 16 horas são entregues no dia seguinte. Legal. E pessoal, uma dica, né? Se você não consegue expedir até às 18 ali, efetivamente fazer rodar, coloca antes, né? Se, se a Mais já disse, já deu a dica de que o horário de corte ele já funciona antes. Então, por exemplo, eu quero expedir produtos, eu quero testar, ver o que vai acontecer até uma hora da tarde só. Coloca ali o fechamento da tua loja às 3 da tarde e aí você vai ter o horário de corte antes. Então você consegue jogar com, com o sistema nesse jeito também. O importante é que você consiga cumprir porque isso vai, vai, se você não cumprir, também vai te prejudicar. Então você tem que seguir isso daí para não ser prejudicado, porque isso é um incremento de venda.